Salve, salve pessoal! Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre aquecimento articular, em específico da articulação do ombro. Eu sou o Lucas Foster e esse aqui é o Nice Fit na Praça. O aparelho que a gente vai frisar hoje, basicamente, vai realizar rotação com a nossa articulação do ombro. Qual a importância dessa rotação com os ombros? É muito útil para a gente conseguir, posteriormente, realizar outros exercícios para a musculatura que envolve nossos ombros. Principalmente, o exercício do desenvolvimento, já visto no nosso canal, e também da elevação lateral. Não esqueça, a gente, de curtir o nosso vídeo aí e se inscrever no nosso canal. Até uma próxima!